e barulhos feitos por lobos os lobos são mamíferos carnívoros da família canidae que inclui também os cães raposas e chacais são animais de grande porte com uma aparência robusta e pelagem espessa que varia de cinco a seis cores diferentes incluindo cinza marrom preto e branco. E todos têm em comum uivos, sons e barulhos. Uivos, sons e barulhos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 uivos, sons e barulhos feitos por lobos. sonhos e barulhos feitos por lobos Uivos, sons e barulhos feitos por lobos. <SILENCIO>